Fala aí minha gente, Sidoca falando com mais um vídeo E nesse vídeo eu vou fazer a unboxing desse, dessa encomenda aqui Que chegou aqui para mim da China, mano E esse produto aqui é um microfone condensador, o BM900 Então vamos abrir e conferir juntos esse produto aí, beleza? Então galera, já vamos abrir aqui ó, sem muita enrolação Opa! Então, galera, já abri aqui ó, a embalagem. A caixa veio bastante amassada aqui, ó, mas tomara que o produto de dentro esteja bom, né? Então, vamos abrir aqui e conferir peça por peça. Então, aqui na frente aqui, galera, já vem ó, um pop filter. Deixa eu tirar logo aqui. Ó. Aqui é o pop filter, galera, ó bem legal materialzinho de boa qualidade aqui vem uma espuminha anti ruído aqui é um manual em inglês e chinês aqui é um cabo xlr com USB aqui é um braçozinho o braço articulado Vamos tirar aqui do plástico. Eu vou montar aqui tudo para vocês ver, beleza? Essa daqui é uma é outra peça do que faz parte do braço, né? Acho que é para prender na mesa. É, essa peça aqui é para prender na mesa. Essa daqui é, vamos ver, vamos tirar aqui. Essa daqui é para prender o microfone, né, galera? Uma garra de plástico. E aqui a peça principal, que é o microfone BM... BM900. Né? Ele é uma atualização aí do BM800, cara. É, olha só, aqui ele vem com, com um botão de volume, em cima aqui ele tem um botão de eco, é ferro, é um pouco pesadinho, é bem bonito ele. Uma entrada aqui XRL, e galera, vamos montar ele aí para ver como é que fica. Então galera, já toma aqui com todas as partes separadas do microfone e vamos começar a montagem aqui na mesa, beleza? Vamos começar logo por essa peça aqui, ó. vamos prender ela aqui na mesa. Ok, aqui tá bem preso agora. Agora vamos vir com o braço articulado, galera. Vamos prender essa ponta aqui, ó, na peça onde a gente colocou na mesa, beleza? Que a gente encaixa aqui. Ok, já encaixou. A gente dá uma apertada aqui, ó, para não fugir colocar o cabo aqui, ó. Cabo XLR com USB no microfone. Aqui é só encaixar, ó. OK, encaixado. Vamos colocar a espuminha do microfone. Então agora a gente vai colocar esse essa peça aqui para prender o microfone, beleza? Então vamos a gente encaixa ela aqui, ó. Esse adaptador aqui de rosca, não precisa. Vamos tirar ele aqui. Pronto, aqui a gente enrosca aqui. E aqui a gente dá um aperto aqui para ficar fixo. Coloca aqui o microfone. Aí vamos montar aqui agora o, o pop filter, beleza? Prende aqui no braço articulado aqui é só enroscar ó e pronto galera já tá fixo aqui ó tá aí ó galera já montado já ó e olha só como é que ficou galera o cara ficou muito legal tá então galera vamos então o PC agora para ver como é que como é que é o áudio desse microfone beleza então galera o áudio que vocês estão escutando já é do microfone BM 900 é, eu estou gravando o áudio aqui pelo Audacity, eu estou usando a espuma e o pop filter que veio no microfone. Eu estou falando aqui mais ou menos a dois palmos de distância do microfone. Como vocês podem ver, está estourando muito o áudio e tem bastante ruído. É, e as configurações que eu deixei aqui no Windows foram essas. Deixa eu abrir a configuração de som aqui do Windows, Ó, oh, tá aqui ó galera. Eu deixei o AGC ativado. O nível do microfone eu deixei no máximo no 100, e aqui no avançado eu deixei em qualidade de DVD. Então, galera, esse microfone vai captar qualquer barulhinho nessas configurações. Agora eu vou me afastar um pouco aqui do microfone para ver como é que fica. Então, galera, agora eu estou falando a mais ou menos 2 metros de distância do microfone. Como vocês podem ver, está captando bem ainda meu áudio. E agora eu vou mudar a configuração aí do Windows para ver como é que fica, beleza? Então, galera, agora eu já estou falando aqui com outras configurações do Windows. Estou falando aqui a mais ou menos 2 palmos de distância do microfone. E eu vou mostrar aqui para vocês como eu deixei a configuração. Deixa eu abrir novamente aqui a configuração do, de som e aqui ó galera aqui eu desativei o AGC o nível deixei no máximo, no 100 e no avançado, qualidade de DVD, beleza? agora eu vou me afastar mais do microfone para ver como é que fica agora eu tô falando aqui galera, mais ou menos 2 metros de distância do microfone e ainda tá captando bem minha voz, beleza? Então, vamos mudar de novo a configuração para ver como é que fica. Então, galera, essa já é outra configuração, beleza? Eu estou falando a mais ou menos dois palmos de distância do microfone. E agora eu vou mostrar aqui a configuração para vocês. Tá aqui, ó, galera, eu deixei o AGC desativado. O nível do microfone eu deixei no 50%. E no avançado, qualidade de DVD, beleza? Agora eu vou me afastar um pouco para ver como é que fica. Agora eu estou falando a mais ou menos 2 metros de distância do microfone, beleza? É, eu Estou vendo ainda que está captando meu áudio bem. E agora eu vou me aproximar. Galera, lembrando que não tem nenhum tratamento de áudio, nenhuma edição. É, eu só espetei o USB do microfone no computador e pronto beleza então agora eu vou fazer um pequeno tratamento pelo audacity mesmo para ver como é que fica o áudio do microfone beleza então esse é o áudio do BM900 com um pequeno tratamento que eu fiz aqui pelo Audacity. Eu quero dizer que eu não entendo muito de microfone, mas fiz o vídeo aí mais para ajudar a galera que quer adquirir um microfone com preço baixo. Então esse é um ótimo microfone custo-benefício. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!